Bom, está gravando, vocês devem ter recebido a informação né, sobre habilitar e autorizar. É, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está em Portugal. Meu nome é Luiz, é, eu sou representante do projeto Heroic Journeys, e junto com o Yuri, a Larissa, o Lucas, a professora Ana Moura Santos e a Luciana Nascimento, a gente tem é, feito um esforço para poder montar esse curso de Machine Learning, Matemática e Ética, onde a gente aplicou a Jornada da Heroína Aprendiz. É, nós hoje estamos na nossa última sessão de encerramento do projeto. né? Então, a professora Ana Moura Santos, ela teve um imprevisto e ela me ligou há pouco tempo lá atrás agora, porque além dessa é, questão dela ser professora na, na universidade, ela também é artista e ela, ela, tem, ela participa de, de, de dança de Flamengo e tem uma, uma estrutura, ela participa de alguns espetáculos. Então, ela foi convocada de última hora para ter que fazer uma apresentação. Então, ela pediu é, desculpas por ter que se ausentar hoje lá. Eu estou aqui também representando ela, eu trabalho juntamente com ela dentro do Estudo Superior Técnico aqui na Universidade de Lisboa, em Portugal. E para dar início às nossas atividades, então, eu vou convidar a Larissa Galeno. A Larissa Galeno é a nossa tutora, né? é a nossa professora. Tem algumas estudantes que são de recreio em Minas Gerais, no Brasil. Eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer a presença delas, agradecer o esforço. Essas meninas de recreio, a gente tem feito uma parceria né? com a cidade e é um caso é, diferente, porque as meninas elas têm estudado na escola né, que, a, que a cidade de recreio é, cedeu a, a infraestrutura para elas poderem estar usando o laboratório de informática de lá, porque algumas dessas meninas não possuem computadores, né, não possuem acesso à internet também, tem um pouco mais de dificuldade. É uma cidade do interior, em Minas Gerais. Então, a gente agradece todo o esforço que essas meninas têm feito para poderem ter, estar se desenvolvendo, estar chegando ao final. Depois de três meses, a gente sabe que é, os desafios delas são são muito grandes, né, para elas poderem, além de, muita de muitas delas estarem tendo que trabalhar simultaneamente com seus estudos, serem muito jovens, né, elas têm se dedicado bastante. E a professora Larissa é a que tem acompanhado especialmente elas toda semana, dando as aulas lá diretamente para as meninas na escola. Além disso, também a gente tem, obviamente, a participação de outras outras estudantes, tanto no gênero feminino, quanto no gênero masculino do Brasil e de Portugal, que hoje também estão com a gente aqui. Então, a gente agradece a presença de todos e de todas. Além disso, depois das falas, que a gente vai ter cinco minutos de cada uma dessas pessoas que eu vou chamando na ordem aqui, a gente vai ter meia hora para a gente poder ter uma conversa e uma um papo né? com, com a experiência que a gente teve aí no curso, né escutar um pouquinho é, dos estudantes, o que, que eles acharam, né dar um pouco dos pontos positivos que eles verificaram dentro de, de, dessa experiência, nessa jornada de três meses. né O assunto de Machine Learning, Matemática e Ética, por si só, ele também é um assunto mais profundo, né apesar de o curso ser introdutório, ele tem uma característica ali é, de um grau de dificuldade né e de esforço para ter que ser realizado. Então, é, a gente também é, agradece o empenho aí de todas as pessoas que estão, inclusive, na sessão final aqui e com pessoas convidadas também, que porventura estão nos assistindo. Larissa, é, eu passo a palavra para você, vou desligar o meu microfonezinho, se você precisar de alguma ajuda, alguma coisa, estaremos aqui para te auxiliar e é com você, professora Larissa, muito obrigado. Beleza, eu que agradeço, Luiz. Vocês me escutam bem Eu estou baixinha? Estamos escutando bem. Perfeitamente bem. Beleza, eu vou compartilhar a tela, eu tenho alguns slides, mas juro que não vai ser maçante ou demorada, a ideia é que seja rápido. É, mas eu me acho mais fácil com os slides Bem gente, é, acho que só reforçando o que o Luiz falou, uma boa tarde a todos Boa tarde, boa noite né? <risos> Agradeço muito a presença de todos que puderam estar aqui, especialmente as meninas de recreio Que eu tive o prazer aí de acompanhar nesses três meses A gente vai conversar um pouquinho mais sobre elas lá na frente, então meninas também fiquem preparadas é, mas é isso, vim aqui conversar com vocês, me apresentar, falar como é que foi essa experiência para mim. Minha primeira experiência do outro lado, né? Eu estou me formando na faculdade, então minha primeira experiência do outro lado da, dessa brincadeira sendo professora. Foi divertido, mas vamos lá, vamos conversar. É, então, muito prazer, eu sou Larissa Galeno. Atualmente eu faço Ciência da Computação na FRJ, estou terminando esse ciclo aí. Como o Luiz já deu um spoiler para quem ouviu, estou ingressando no mestrado, então espero que seja divertido. Uh, fui tutora desse curso, né, do Machine Learning, Math and Ethics, hands-on, e minha primeira experiência foi incrível, né? Eu fiz o curso como aluna na edição passada e o Luiz falou, bora fazer junto? Eu falei, bora fazer junto. Se você está me convidando, eu me sinto extremamente honrado, então, Luiz, deixa aqui meu agradecimento pelo convite também, foi uma experiência incrível. Uh, atualmente sou desenvolvedora Full Stack no Grupo Soma. E é, acho que um dos meus grandes projetos que eu guardo com muito carinho, muito amor e que eu convido vocês a conhecer um pouco mais também, é um projeto aqui do Rio de Janeiro, que se chama Minervas Digitais. É um projeto que tem como intuito também, assim como a Jornada da Heroína, é estudar, é estudar e trazer mulheres né, para a área de STEM. Então, eu não estou mais lá, mas as meninas estão sendo completamente ativas e fazendo muitos outros projetos. Então, redes sociais, Facebook. Recomendo seguir se vocês se interessam pelo assunto e tem outros projetos com essa cara também, Brasil afora. Então, gente, muito prazer. E aí, assim, lá atrás vocês toparam o desafio dessa galera, né? Do Heroin Learning Journey, do técnico de Lisboa, da COP FRJ. Né, assim, vocês toparam fazer esse curso que essa galera montou, desbravar esses conteúdos a respeito de aprendizado de máquina, suas implicações éticas, além de tentar entender toda essa matemática envolvida, que não, a gente sabe que não é pouco. Então, para quem tem um problema com matemática, pode ser mais complicado. E lá atrás vocês toparam isso e vocês acreditariam que vocês não iam desistir, que chegariam ao dia de hoje, né? Assim, foram três meses certamente intensos para quem se propôs a fazer o curso, para quem se propôs a entender ali, esmiuçar, seja o problema do Titanic, ou outros problemas que estavam ali nos cookbooks. Então, certamente uma jornada com muitos desafios, né? Foi um caminho complicado fazer essa gestão de tempo, lidar com outras tarefas, sejam trabalhos para conseguir chegar na certificação. Né? Mas no fim, vocês estão aqui. Deu certo, né? É isso que é legal a gente estar tá aqui para então celebrar isso, né? Congratular vocês e apresentar o que que esse curso representou para nós, né, que estamos aqui, Luiz e Yuri, Luciana para mim também. <risos> e para a prof... e professora Ana, que não pôs estar aqui, eu queria deixar registrado que eu amo a professora Ana e suas minhas facetas. <risos> Bem, é importante a gente frisar o porquê que a gente está aqui, né? A gente tem esse dado, que é alarmante na minha visão, né? De somente 31% da participação feminina no mercado de trabalho de STEM, né? ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aí, vocês fizeram esse curso, que vocês não só viram a questão de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, matemática, ética. O curso vem com a jornada da heroína, né? Com uma forma de fazer com que meninas que estivessem fazendo esse curso, ou então mocinhos que estivessem fazendo esse curso, pudessem entender um pouco melhor a história da computação, a trajetória da computação e ver que a, a computação é, é sim feita por mãos, né? Lá na sua origem, é assim é sim feita por mãos, mãos de mulheres, né? E aí, o curso ele tinha etapas dedicadas a ensinar e mostrar a vocês vidas de mulheres, não só de mulheres de computação, mas mulheres que podem nos inspirar no nosso dia a dia e que tiveram, enfim, grandes feitos. Né? E essas mulheres, não importa se foi a Ada Lovelace, se foi a Malala, se foi Grace Hopper, se foi Dorothy, elas certamente, na, na sua época, tiveram que atravessar diversos obstáculos, seja o conservadorismo, a descrença geral, a descrença de vida de um familiar, às vezes você ter que lidar com o um trabalho doméstico, e toda a sua pesquisa, elas tiveram que atravessar muitos caminhos, né? E elas conseguiram, seja porque elas persistiram, seja porque elas tinham uma rede de apoio, enfim. Alguma coisa fez diferença na vida delas e o nosso objetivo, um dos nossos objetivos era mostrar aqui para vocês essas histórias, essas trajetórias que vocês pudessem olhar, se inspirar e pensar putz, às vezes dá se eu tentar dessa forma, né? Então, a gente vê, então, nesse curso, com essa abordagem e também com a questão de tentar fazer uma rede de apoio, né? Trazer presenças femininas ao longo, não só do curso, como vocês viram na plataforma, mas no nosso, nas nossas lives e também trazer essa rede de apoio, né? E aí, não passou o slide... E aí, para falar de rede de apoio, a gente usou o Discord, né? Foi um ambiente ali que a gente usou muito para, seja uma troca, né, tirar dúvidas, mas também muito para lembretes, enfim. E ele foi muito importante no estágio né, 10, 11, 12, em que os alunos eram ali desafiados a compartilhar dicas, o né, que ajudaram a chegar ao final do curso para ajudar o resto da galera que estava vindo. né. E aí a gente tem, por exemplo, alguns relatos né, de algumas alunas nessas atividades, como, por exemplo, partilhar o que se tem aprendido. Né, e a gente vê que isso é muito importante quando a gente está falando de rede de apoio. Que é você falar, e às vezes, você entendeu o que estava sendo passado, mas tem outra mocinha, outra pessoa, que falou, putz, não consegui entender, me ajuda. E isso, se você oferecer ajuda, pode parecer pouco, mas você, às vezes, salvou, assim, a vida, não a vida de alguém, né, mas ajudou a pessoa ali a não desistir. Ela estava travada e você fez a diferença ali. E outra aluna falou, não vale a pena ficar preso num obstáculo durante horas, sempre que possível, mais vale pedir ajuda rapidamente. E também a gente, às vezes, deixar o orgulho de lado, falar, putz, não estou entendendo é, vou desistir não às vezes eu posso pedir ajuda né seja colocar no Discord a minha dúvida outros fóruns de tecnologia para conseguir passar por essa pedrinha do caminho né então a gente teve essa rede de apoio a gente teve a questão das presenças femininas né ao longo do curso então a gente teve lives no YouTube semanais a gente tentou trazer na maioria delas mulheres conduzindo então eu conduzi Algumas sobre Python, GitHub, teve lá no início também, que foi, foi junto com todo mundo. A Cecília, que foi uma outra aluna do curso, que se destacou bastante, também conduziu uma live reforçando outros conteúdos do curso. E a gente teve a participação ilustre né, do PHP Woman para compartilhar um pouco das suas experiências no ramo da tecnologia. Então, a gente sempre tenta trazer essa presença feminina para que as alunas também possam olhar e, às vezes, pensar putz, ela passou por um desafio parecido com o meu. Será que eu posso conversar com ela? Será que eu posso trocar uma ideia? E a resposta é sempre sim, é bom a gente trocar uma ideia, lembrar de deixar o orgulho de lado para a gente ter esse crescimento. E a outra presença feminina que a gente teve né, foi essa turma de recreio, em que 13 meninas, toparam... Eita, 13 meninas toparam um desafio, elas tinham ali em torno dos 16 a 19 anos, né, faixa do ensino médio ou recém-formado, e elas tinham laboratório todos os dias, né, de segunda a quinta, na parte da noite, né? a escola fez ali deu essa oportunidade da gente estar usando o laboratório para elas conseguirem conduzir o curso de forma tranquila, digamos assim, né? E aí, toda terça, então, eu me encontrava com elas. Elas tinham a semana toda para revisar os conteúdos, acessar o curso, ver os vídeos. E aí, toda terça, eu me encontrava com elas para a gente bater um papo. Seja para tirar dúvidas, seja para falar sobre carreira em tecnologia, sobre a minha jornada. E, enfim, a gente tinha essa troca, que a gente via, no momento, como muito valiosa para que elas não pudessem, para que elas não desistissem, para que elas conseguissem se manter ali no curso, né? E acredito que, para mim, elas estão aí, né? Para mim foi realmente muito bom estar com vocês, meninas. Vocês foram a minha primeira turma e eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí, seja um pouquinho na trajetória de vocês, seja na decisão de fazer computação ou não, seja só na trajetória do curso, enfim, eu espero que vocês tenham curtido. E aí na fotinho vocês podem ver elas e toda essa rede de apoio lá de recreio também, que fez tudo isso possível, né? O professor Léo, eu acho que está aí. Enfim, e no final elas conseguiram, então elas fecharam o curso, tiveram ali as suas dificuldades, óbvio, mas conseguiram superar elas com toda a ajuda que foi oferecida não só por mim, mas no Discord, o Luiz também ajudando bastante, então a gente fica muito feliz com esse resultado. Gente, é isso, eu quero muito agradecer, esse curso foi muito especial para mim e pelos motivos que eu falei aqui, né, eu gosto bastante de falar sobre diversidade de computação, é um assunto que mexe comigo, e é isso, muito, muito, muito obrigada. Por estarem aqui, muito obrigado, Luiz, pela oportunidade. Eu acho que é isso, fechei. <risos> obrigado, Larissa. Ótimo sempre ouvir você, né? Eu acho que você ajuda bastante a gente a, a colocar essa essa rede de apoio também. Você foi fundamental, né? Para nos ajudar nesse nesse período todo aí. Você, enfim, é maravilhosa. Obrigado mesmo de verdade também, Larissa. É, antes de passar a palavra eu só queria fazer uma pergunta. Roberta, se você puder nos informar, porque você tinha dito e depois, assim que você entrou, acho que foi cancelado o seu outro evento. Só para eu tentar monitorar aqui a questão da sua participação tá tudo bem para você participar até o final ou você vai ter que realmente se ausentar a Roberta a representante ah, eu, da eu não consigo é, eu não consigo ficar até as cinco mas eu consigo ficar um pouquinho mais não tem nenhum problema tá bom então eu só vou manter aqui porque a Luciana e o Yuri aí favor. É de cada um deles aí eu já te chamo muito gostoso né? assim tô, tô escutando você já estou emocionada aprendendo um monte então ah, é honra poder escutar Que ótimo muito obrigado Roberta valeu bom então dando sequência aqui na, na no nosso roteirozinho, eu vou chamar agora o Yuri. É, o Yuri, por favor, você, é, se apresenta para a gente aí um bocadinho, para quem não te conhece também. O Yuri faz parte da equipe e do projeto também. E eu acho que o Yuri vai fazer uma apresentaçãozinha também. Então, Yuri, é com você. Todo Oi, boa tarde. Você me ouve bem, Luiz? Sim, sim, estamos ouvindo. Tá, eu estou num setup aí que não é o tradicional. É, bom, boa tarde ou boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui, venho acompanhando a, a jornada de heroína, né, antes da, de entrar no curso que, que, do MOC, e junto aí da tese do, do Luiz, e é um prazer ver isso se concretizando, estou muito feliz aqui pelo, pelo resultado, foi super positivo, e eu queria mostrar, eu sou pesquisador pós-doc aqui na, na Copa FRJ, no Brasil, né, e queria mostrar, faço parte do Laboratório do Futuro, e queria mostrar um pouco dos dados é, dessa dessa experiência. né Eu fiz uma breve análise aqui de alguns dos dados e eu vou gastar meus cinco minutinhos aí falando sobre essa apresentação rápida que eu montei para mostrar para vocês. Só carregar aqui, vou um pouquinho lento. Conseguindo ver, Luiz? Me avisa aí. Sim, estamos senhor, tá Está tudo Gabriel. bem. Pode seguir em frente. Ok, da Larissa. <risos> É, bom, então deixa eu ir direto para o assunto principal. Meu objetivo foi justamente trazer uma uma revisão de dois formulários que, que a gente passou, que circulou durante o que circularam durante o curso. O primeiro deles foi lá no início, é, durante o, o processo ainda de matrícula, e depois o, o, durante o, o curso em si, né, tinha um questionário bem no início. Então, trazendo aqui alguns desses resultados. Para a gente poder olhar como é que foi esse público, né, o que que esse público, qual a expectativa desse público ao entrar no curso, eu acho que dá uma outra visão também daquilo que a Larissa já trouxe, né? a experiência em si do curso das alunas dela, como tutora. Então, aqui falando um pouquinho das matrículas. Né? Foram 369 matrículas, então um número super interessante, aí tanto do Brasil quanto de Portugal e de alguns outros países. Yuri, Yuri. Só um instantinho, por favor. A gente não está vendo o slide rodar, tá? Não sei se você está sabendo Sim. ou não. Não está no modo de apresentação. Está parado no, no slide inicial ainda, tá? Tá, desculpa. Então, teve algum... Vou compartilhar minha tela inteira aqui. Vê se melhorou. Pronto, foi. agora foi. Agora está tá. tá no slide, você ia falar. Pronto, pode seguir. Beleza. Obrigado. É, então, foram 369 matrículas, um número bem expressivo. A gente teve uma distribuição de 59% de mulheres e 39% de homens nessa divisão entre os sexos e três, entre os gêneros né, e três matrículas no, no gênero outro. Então aqui tá, tem, a gente tem a distribuição da, das faixas etárias, a gente, a gente vê uma grande concentração, principalmente aqui na faixa de 14 até 23 anos, um grande número de pessoas, e depois de 24 a 28. E aí as faixas etárias superiores têm uma, uma participação menor. O foco do curso era justamente né, nessa faixa etária mais inicial, aqui de entrada realmente, Nesse nesse universo de STEM, então realmente foi bem focado a matrícula nessa área. A gente. Como é que deu uma travadinha? Mim? Foi. Eu também quis destacar um pouquinho dos objetivos das alunas, que eu acho que eram uma parte super interessante do, desse formulário de matrícula, e aqui a gente pode ver: aqui tem uma nuvenzinha de palavras que mais apareceram, e também eu, eu destaquei algumas dessas, dessas falas, porque eu acho que elas trazem a questão do do curso Cidade é de Tecnologia, então a gente vai que eu gosto muito de tecnologia, eu me interesso pela área de computação, é, aprender sobre STEM, então todos eles citam isso, e citam também o, o papel dessas alunas como mulheres, e de, de querer ter uma participação maior é, em áreas, até que essa essa matrícula cita, nessa né, aluna aluna, é, é, também acredito na importância desse projeto na capacitação técnica das mulheres em áreas predominantemente masculinos Então, esses dados que está vendo, isso tudo a gente analisa num projeto que, que é o Tem, que a gente tem também, e a gente percebe essa baixa participação. Então, elas, diversas mulheres citaram isso, né, aprender e, e me tornar uma mulher é, importante na área de STEM, fazer parte dessa área incrível que é o STEM. É, esse, essa outra citação aqui, que eu estou interessado nesse projeto porque quero me aprofundar na computação. Sou uma mulher acho muito importante quando mulheres ocupam lugares que têm uma ocupação maior masculina. E nesse ramo, como a gente sabe pelos dados, o sexo feminino é bem subestimado. né? Então, acho que... E, e acho interessante esse finalzinho, né? A minha vontade só aumenta, apesar de apesar de tudo isso, que eu quero agregar bastante, sendo uma mulher na programação. Então, achei legal também trazer essa, esse aspecto da, da matrícula, né? da motivação, objetivo, por que, que as alunas entraram no curso. É, em termos do, dos objetivos ainda, né? essas respostas, eu, eu fiz aqui uma, uma separação em termos do sentimento, uma análise automática de sentimentos, é, com base nas respostas, e a gente vê aqui a maior parte, né, ou positivo, modera, moderadamente positivo ou muito positivo. Então, grande parte das, das falas sobre os objetivos no, do curso é, são justamente focadas em questões e sentimentos positivos. Então, isso é muito legal para a gente também olhar para o curso, né, e para que Na verdade, a gente está olhando aqui o, o que as pessoas as que as pessoas se matricularam, o que elas sentiam em relação ao curso antes mesmo de começar. Né? Então, a percepção que elas já tiveram ao se inscrever foi justamente positiva e que trouxe esse viés muito da importância da área de STEM e da, da computação especificamente e também da, da importância do papel feminino nessa área. Em termos de olhar o quanto que as pessoas que se que entraram no curso de fato, iniciaram e responderam o primeiro questionário, o quanto que elas consideram que a jornada da heroína pode motivar a completar o curso, aqui numa faixa de pouco a muito, até o 5, né? a gente tem que 73,9% ficaram nas duas faixas superiores. A gente vê que uma concentração, ainda no início do curso, né, de uma percepção muito grande de, de que a jornada da heroína, que é toda essa... essa importância que é, que é trazida com, com role models, com uma série de tutores e de tutoras e de apoio e de toda a motivação que, que, que a jornada traz para o curso, ver se que tem uma importância muito grande desde o início. Um outro fator que, que eu quis destacar desse formulário é o quanto que as pessoas consideravam que a jornada era importante ou não. Então, no anterior, o quanto que a jornada era capaz de motivar e o quanto que ela é importante é, por si só. Então, aqui na faixa também de não é importante até é importante, a gente tem que 86,5% das respostas foram no sentido de 4 ou 5, ou seja, da, das importância, da, da maior importância na visão dessas pessoas. É, a existência da, da jornada da heroína ao longo da, desse, dessa, desse curso. É, e aí eu queria finalizar, eu acho que são alguns fatores aqui, eu só queria destacar em cinco minutinhos algumas... Algum, alguns insights sobre os dados que a gente pode ter, que eu acho que são super positivos e mostram, por um outro viés, aí o, o sucesso do curso. É, e f, finalizar aqui, parabenizando a todas e todos que chegaram ao final do curso, é, não só as alunas os alunos, mas também toda a equipe que foi envolvida, que eu acho que é um, um trabalho super importante e interessante e desejar uma boa sorte nessa jornada a gente tem de cada um de vocês. Era isso, Luiz. Yuri, muito obrigado, meu querido, como sempre. Obrigado né, você pelo fazendo, convite. Fazendo sempre a, as análises dos dados para a gente. É, é importante a gente destacar também, aí, né, principalmente, dois pontos. Né? É, a jornada em si, realmente, também ela tem um caráter científico, né, porque ela é fruto de uma pesquisa do meu doutorado, mas com pesquisadores e pesquisadoras né, de duas universidades lá no Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aqui em Portugal, o Instituto Superior Técnico, da Universidade de Lisboa. Então, ela sempre tem e sempre vai ter um caráter né de avaliação e um caráter de tentar reproduzir, buscar trazer dados e efetivamente tentar alterar esse cenário né da baixa participação das mulheres nas áreas de STEM. Então, a gente sempre tem é, levado em consideração é, o estudo científico, né? E, levando isso em consideração, a gente já tem algumas outras publicações que já foram feitas, algumas outras participações em outros congressos também, que estão no site da gente, lá, herói.journals.life, para quem quiser e puder acompanhar mais um pouquinho também. É, a gente tem, em curso, né, algumas outras avaliações que estão sendo feitas da jornada. Né? Esses dados que o Yuri está trazendo são dados iniciais, das primeiras avaliações que a gente está tentando perceber. O curso oficialmente termina hoje. Então, ainda tem muito trabalho para ser feito, ainda tem muitos dados para serem analisados, tem dados <coughs> que são internos da plataforma. Então, a gente tem, vai ter um certo trabalho ainda para poder olhar para esse cenário todo aí e, gradativamente, a gente vai estar disponibilizando esses resultados. É, ontem eu também tive num congresso, ontem eu cheguei né, da Suíça num congresso de computação, onde a gente também apresentou o trabalho da Heroine Learn Learning Journey lá, é, foi muito bem recebido, eu tive a oportunidade né, de estar conversando com outras professoras e outras pesquisadoras do mundo todo, né, de Oxford, de Harvard, de Berkeley e da própria Suíça também, professoras de lá e todas elas, sem exceção, também acharam a iniciativa bem interessante, bem bacana, a gente teve, teve uma, uma, uma, uma fala, uma discussão muito interessante na apresentação que eu fiz do trabalho lá, foi bem positivo e depois a gente vai trazer mais resultados. E na semana passada, anteriormente de eu ter ido para o Congresso na Suíça, a gente também fez uma avaliação da jornada com o Instructor Designers. São pessoas que são as responsáveis por elaborar os cursos de plataforma à distância e por professores e professoras. Foram 14 pessoas no total, eles estiveram aqui em Portugal. Eles são representantes da França, da Suécia, da Itália e da Espanha. E a gente avaliou a ah, cada uma dos estágios da jornada, né? A, a, a Heroines Learning Journey, ela é uma, uma jornada, um framework motivacional baseado em, em jornadas heróicas, né? E cada jornada é, ela possui como característica principal, né, os estágios, né, de transformação, né? Você tem que seguir determinados estágios chegar em algum momento, separado em três atos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro ato. Então, a nossa jornada, cada um desses atos foi especialmente elaborado de acordo com o que a gente identificou na literatura científica do que são as barreiras, os motivadores, as iniciativas para trazer e para melhorar é, essa participação das mulheres nas áreas de STEM. Então, eu só queria deixar também esse ponto aí de que a gente tem sempre um viés científico, né? um viés de, de tentar tratar da melhor maneira possível as aplicações que a gente é, na sequência, eu vou pedir a Luciana para ela, ela falar também uns cinco minutinhos. A Luciana é muito querida também. Vou deixar ela se apresentar. Ela, ela também é pesquisadora de pós-doc. E logo na sequência, depois da Luciana, a gente já vai chamar a Roberta, que é a representante da Intel. E aí, para terminar, a gente vai ter a Karen. A Karen também é diretora fundadora da Impulso. E vai trazer para a gente algumas outras novidades também dessa grande empresa para a gente. Luciana, então eu convido você agora, se você puder dar a sua apresentaçãozinha um pouquinho para a gente, a sua fala, né? A minha fala. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou a Luciana, eu recentemente comecei a fazer parte do grupo, né, da Igualdade STEM, e estou muito feliz, eu vou dizer por quê, porque eu participei mesmo da Jornada da Heroína, e ela fez diferença também para mim, né? Então, a minha participação, eu vou mostrar para vocês aqui, eu preciso comprovar para vocês o como eu participei da jornada da heroína. Peraí, vocês conseguem ver a minha tela agora? Sim, estamos vendo. Ah, qual que vocês estão vendo? Certificado? Tá o certificado? É. Então, gente, né? Eu, com todo carinho eu participei para sentir como é que era a jornada da heroína, já que eu não participei do início dessa formação, eu cheguei em outro momento no projeto e fico muito feliz de ter finalizado essa jornada. Aqui eu tenho o um certificado tanto do, da parte técnica, quanto. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. O meu certificado de heroína também, né? Passei todo o processo que as meninas passaram, e quem esteve aqui também. E mais um ponto, né? Eu relembrei coisas que eu estudei lá no meio mestrado, e estou aqui cheia de ideias vou assumir no meu trabalho a liderança de um time de data analytics e eu já vou chegando assim, ó, várias ideias que vieram aqui, que refrescaram na minha memória e veio as possibilidades que a gente pode fazer a partir do machine learning. Então, junto com vocês que terminaram o curso, que estão aqui hoje, eu também me sinto uma heroína, já cheia de coragem de chegar lá no meu novo time, olha, vamos parar de só, só plotar os dados, a gente vai fazer agora, mais do que isso, estou cheia de ideias aqui, então é uma parte prática que foi é, muito gratificante para mim participar dentro aqui do projeto da Jornada da Heroína. É, e eu gostaria de enfatizar uma outra coisa aqui, só para finalizar a minha fala, né, bem rapidinho. Eu falei sobre isso no início do curso, mas só lembrando aqui, eu também faço parte da iniciativa onde a gente faz pesquisas nesse tema, né? E uma das coisas que dos resultados da nossa pesquisa tem a ver com como o um contexto motivador ele é muito importante para empoderar meninas que queiram seguir na carreira de STEM e como a gente precisa de estratégias para quebrar esses estereótipos que existem na sociedade. Né? E repare que eu estou mostrando aqui coisas que a gente encontrou como resultado científico. E vejam como que esse curso e essa jornada, parte dele já está aqui dentro desse contexto motivador, né? Um deles é treinamentos nos temas de STEM, que a gente teve aqui um treinamento. Inclusão de professores nos treinamentos, a gente teve ali gente é, junto ali com as meninas, né? Teve a participação, inclusive, da Larissa intensamente, junto ali fazendo as coisas também. E os role models, que é a grande questão da jornada da heroína, né? Inclusive Larissa é um grande role model aqui. Eu acredito que é também junto com as meninas e na participação dela, né? Então, vejam que a gente, além de observar quais são as evidências científicas do que muda a situação, a gente também traz uma parte prática, né? O Luiz e o seu doutorado traz uma parte prática. E tem uma continuação aqui, que é quem participou, eu espero que consiga. É, se envolver nessas coisas também, que são participação em competição tecnológica, com espaço para diálogo e mulheres sendo parte dos avaliadores e representatividade. Então esse é um, um outro contexto motivador, que assim, vocês saíram aqui desse curso, já super heroínas, eu espero que um outro passo seria agora, vamos ocupar esses espaços também? Vamos participar dessas competições? Vamos mostrar que a gente consegue criar coisas também? Então, eu espero que vocês se motivem para isso também. E outro ponto, né, que a gente sabe, que é, a gente precisa do apoio da sociedade para mudar a realidade da desigualdade de meninas aqui na área do STEM. Como é que a gente pode ajudar isso? Como é que a gente pode mudar? Quem recebeu ajudar a mudar? Quem recebeu todo esse curso e agora está ali se sentindo a heroína, o conhecimento técnico e toda a motivação que a jornada dá? Vamos levar isso, né? Levar essa mensagem, contar, falar com amigos, com a família, levar para a própria escola. São ideias que podem ser difundidas, né? Então, aí para mim é super importante. Gosto muito de falar da jornada da heroína com quem eu converso, né? Gosto de levar essa mensagem, gosto de participar muito desse projeto e eu espero que vocês também consigam ter esse sentimento, né? De ah, ok, eu faço parte desse movimento também. Eu faço parte do igualdade de essa é a minha mensagem aqui para vocês. Obrigada, gente. Curtinha, mas era isso. Obrigado, Luciana. É sempre muito bom escutar você falando, né? E você também é uma role model, né, Luciana? Você e a Larissa <risos> são as role model, é professora Ana Moura Santos também, né? Ana gente, né? É, então muito legal, muito bacana né? você mostrar para a gente também essa um pouco das outras pesquisas que a gente também anda fazendo. e é legal também informar que a gente né, essa é a primeira aplicação. Né? Então a gente tem muito trabalho ainda para desenvolver, a gente espera também que esse projeto ele dure muitos anos né? e que a gente efetivamente consiga realmente contribuir um pouquinho né? para aumentar essa participação lá então a gente já está pensando no próximo curso que a gente vai fazer, a gente tem conversado bastante com as meninas do PHP uma, então uma das outras nossas ideias também é desenvolver um curso introdutório né da linguagem de programação PHP mostrar também um pouquinho de alguns frameworks dessa dessa linguagem mas não só isso, a gente tem pensamento né, em criar outros cursos né porque a gente já tem toda uma infraestrutura pronta né, para a gente adaptar para qualquer curso da área de STEM então a gente já tem lá toda é, desenvolvida uma, uma estrutura que possibilita com que a gente crie é, e associe o curso com a jornada e, através de uma API pública, a gente consegue fazer a configuração de plataformas de ensino à distância. Então, a gente já está estudando agora qual que é a, a melhor opção do melhor curso que a gente pode fazer. É, bom, agora eu vou chamar, então, depois do Yuri, da Larissa e da Luciana, que são os representantes também da Equipa. Né? Aqui em Portugal não se fala equipe, é equipar como eu estou em Portugal, então nós somos uma equipa. Né? Então, depois das falas da nossa equipa, eu vou pedir a Roberta para ela poder é, dar uma palavrinha com a gente um pouquinho aqui também. Né? A Intel, a gente já sabe que a Intel vem conduzindo várias políticas aí também para atrair, né? principalmente o mercado de trabalho, capacitar as mulheres. Né? Então, a gente fica muito feliz da, da, da Intel estar participando aqui da, dessa... Dessa aula, de, dessa sessão de encerramento da, do curso. Né? É, depois da Roberta, a gente vai ter a Karen e depois a gente vai abrir aqui o microfone para os estudantes poderem falar um bocadinho também, né porque a ideia de utilizar principalmente essa plataforma Zoom, a gente está acostumado a fazer sempre as nossas lives no canal do YouTube. A gente não podia ter a participação de várias pessoas abrindo a câmera. Depois a gente quer estudar, escutar um pouco também a experiência das pessoas que participaram. Né? Então, Roberta, por favor. Fique à vontade aí, de novo, em nome todo da equipa que a gente agradece imensamente o seu tempo, a sua agenda, né, você tá podendo estar aqui um pouquinho com a gente. Obrigada, gente, muito obrigada pelo convite, adorei o Equipa, vou levar isso, já já, já sigo aqui levando o Equipa e, e é super inspirador e eu, eu confesso para vocês que, especialmente no dia de hoje, porque a gente tá nessa correria, estou aqui num evento, fugi do evento correndo para falar com vocês, já já vou voltar pro evento, uh, mas aí parece que esses momentos onde a gente pode escutar né? tanto sobre todo o desenvolvimento do projeto como o impacto que ele está tendo parece que é aquele momento da correria do dia que faz a gente lembrar para que tudo vale a pena né para que a gente está trabalhando tanto para que a gente está nossa correria para a gente poder construir isso juntos então vou também aqui bater um papinho quero contar um pouco para vocês também dessa jornada que a gente tem vivido aqui na Intel já só aviso assim para as que falam que eu tô aqui num café vim aqui justamente um café para a gente poder bater esse papo então me digam por que eu estou assim tá com com mais ruído, uh, mas acho que é legal. Eu vou até compartilhar também aqui na tela com vocês para contar um pouquinho para vocês uh, como é que a gente também tem participado uh, dessa jornada e fico muito feliz. Uh, de a gente ter mais aqui um exemplo e preparando ainda mais mulheres para esse nosso mercado de STEM. Então, como o Luiz me apresentou ali no início rapidamente, então, eu sou a Roberta, sou gerente de marketing e vendas aqui para então o Brasil e também tenho a honra gigante, de ser a líder da América Latina, do nosso grupo de equidade de gênero, né? Então, é o Win como a gente chama, né? Que é o Women at Intel Networks e o nosso objetivo é tanto poder apoiar é, o desenvolvimento de mulheres dentro da Intel e acelerar a carreira delas, como, obviamente, também poder trazer mais mulheres para esse nosso mercado, seja na Intel ou seja em outras empresas parceiras, mas que, como a gente já falou aqui hoje, que a gente possa, de fato, ter, ter mais mulheres em toda a cadeia, né? Se vejam uh, se vejam dentro do universo de STEM e que cogitem estudar, que cogitem aplicar, entrar né, em todo o curso, todo o desenvolvimento, e que, óbvio, que depois a gente possa vê elas também no mercado de, de, de trabalho. Então, aqui, só para contar um pouquinho para vocês, pegar aqui o um... Laser, acho que ficou é um pouquinho mais fácil. Acho que muito possivelmente todos vocês uh, já escutaram sobre a Intel, conhecem um pouco uh, da Intel, né? Uh, é uma empresa que ela começou lá como uh, né, produzindo chip de memória lá em 1968 uh, e, e é muito legal, né? Quando a gente começa a ver uma trajetória, porque é uma trajetória muito ligada à inovação inovação, uh, a gente escuta bastante, né? a, a Intel foi a empresa a levar silício, a gente chamar de fato de Vale do Silício e por daí quando a gente começa a falar aí de inovação né? acho que todo mundo já minimamente já escutou um tan tan tan né? o Boeing ali, o o CIGAID da Intel já escuta e fala, opa, sei agora que é daquilo lá que a Roberta veio conversar com a gente. né A gente teve lá em 93 um, lançamento de Paint, em, em 98 a gente teve o lançamento dos nossos processadores Xeon, que são focados uh, para para data center, né? Intel Core, que possivelmente todos vocês usem um, nos seus computadores. E a gente está vivendo agora um momento bem especial, né? Então, uh, a gente está no momento que a gente chama aqui de IDM do 2.0, que é um momento onde a gente está uh, se adequando e apoiando também no mundo nesse, nessa nova demanda que a gente tem vivido por processador, né? Por, por, uh, por toda a nossa cadeia que a gente tem visto e a pandemia acho que deixou isso ainda mais latente uh, e a gente de fato tem construído novas fábricas, novos centros de estudo, para que a gente possa acelerar essa produção e essa entrega uh, para a sociedade como um todo e aqui no Brasil a gente também está vivendo um momento bem especial, porque como lá em 2018 a gente comemorou 50 anos de Intel no mundo, esse ano a gente está comemorando 35 anos de Intel aqui no Brasil, e daí é muito interessante a gente ver se esse mix da nossa sociedade aqui do Brasil e da história da, da ideal Então, a gente está no momento super felizes em poder compartilhar. E aqui eu trouxe só alguns números que eu acho que seria legal uh, mostrar para vocês e depois, obviamente, eu posso compartilhar uh, a apresentação. Mas hoje a gente está falando de uma empresa com mais de 80 bilhões de receita né, do último ano. Uh, nós somos mais de 120 mil funcionários espalhados por, por, por todo o globo. Mas o que eu acho mais interessante, que eu acho que está super conectado com o que a gente estava escutando antes, são esses mais de 15 bilhões de dólares investidos ano passado em pesquisa e desenvolvimento. Porque se a gente fala tanto em Inovação, uh, né, em inovação, em trazer novas soluções para o mercado, para nossa vida, a gente precisa investir forte em pesquisa e desenvolvimento. Acho que não é por nada que a gente começa a ver a trajetória da Intel e começar não, mas óbvio, óbvio que eu sei disso, eu podia daqui a pouco não saber exatamente a data, mas eu conhecia de alguma forma a solução. Acho que está muito ligado nesse nosso investimento. E daí, obviamente, ele é um investimento em pesquisa, em pessoas, né? É algo que a gente uh, acredita muito. Eu pessoalmente me conecto muito com, com o propósito, com a missão da Intel, uh, e essa é de fato a missão da Intel, não? A gente poder criar tecnologias que mudem o mundo e melhorem a vida de todas as pessoas, né? Uh, aqui no nosso planeta. E é legal, porque muitas vezes, até quando eu tô conversando com clientes, eles falam muito da missão, a missão da Intel é algo super presente no nosso dia a dia. Falam, pô, Uh, se eu tivesse que né, resumir essa missão, eu pegaria a palavra tecnologia, né? Afinal, é o que todo mundo conhece, a Intel. E eu, eu acho que daria um passo a mais que isso, né? Porque quando a gente está aqui, por exemplo, falando de machine learning, a gente lá no início também começou a falar de chip de memória, né? E hoje em dia a gente está falando de inteligência artificial, de carros autônomos, de de várias outras tecnologias. Então, o que eu poderia dizer para vocês é, a tecnologia sim pode mudar. O que não vai mudar é o nosso foco, é para quem que a gente está fazendo, que são para as pessoas. E aí são para as pessoas clientes da né, Intel e nós também funcionários. Acho que esse o diria talvez seja o grande, o grande diferencial que eu sinto no nosso dia a dia e na nossa entrega então para poder contar para vocês rapidamente e que daí eu acho que está bem conectado e convido vocês obviamente a conhecerem mais depois, vou ficar super à disposição são as nossas iniciativas então olhando para essas pessoas e de novo, para essas pessoas externas e para essas pessoas internas então só para vocês terem uma ideia lá em 2015 a gente lançou as nossas metas para 2020 Né? naquele momento a gente colocou, por exemplo, algumas metas que a gente gostaria de ter no nosso escritório nos Estados Unidos, um full representation. O que, que isso no final queria dizer? que a gente olhasse para a sociedade nos Estados Unidos e visse ela refletida dentro dos nossos escritórios da Intel, a gente acabou atingindo essa meta dois anos antes. Então, em 2018, a gente já tinha atingido uh, essa meta uh, como... Por exemplo, a gente também conseguir alcançar a equidade salarial né, de, de, de, de todos os gêneros dentro da companhia, é uma bandeira para a gente super importante. E, de novo, a gente sabe, cada vez mais as pessoas falam: pô diversidade e inclusão está na moda. Não acho que é exatamente moda a, a palavra ideal, mas o fato é que bom que a gente está vendo isso e a gente está vendo isso já há um bom tempo aqui dentro da companhia. E daí eu quis ressaltar para vocês algumas metas que agora a gente está para 2030, né contei um pouco o que, que a gente teve em 2020, o que, que a gente tem hoje em dia de 2030, e daí são várias as metas, que só ressaltar uh, duas aqui principais para vocês em relação a mulheres, né? Então, a gente tem uma meta de que 50% das nossas posições de liderança sejam ocupadas uh, por pessoas que se identificam com o gênero feminino, um, e a gente tem trabalhado muito, porque 2030 parece lá longe, né? Mas faltam oito anos, e, e a gente tem que trabalhar muito forte para, de fato, atingir. A gente sabe que não é um gap de Intel, é um gap como sociedade, e a gente quer poder apoiar e acelerar isso, e também que 40% das nossas posições técnicas também sejam ocupadas por mulheres. E aí conecta muito com o que a gente está falando hoje. Eu espero logo, logo ver vocês participando como líderes aqui na Intel ou como mulheres em posições técnicas. Vou ficar muito feliz de chamar vocês também de colegas. Uh, e, e, de fato, o nosso foco é poder contratar mais, é poder reter essas mulheres dentro da companhia e apoiar elas a crescerem, né? a que esse processo também, depois de entrar, seja só o primeiro e que depois a gente pode, né, possa crescer juntos. Então, isso era um pouquinho que eu queria contar para vocês hoje. Queria dizer para vocês que, de fato, diversidade e inclusão está no nosso DNA. A gente olha o Wynn, por exemplo, que é esse grupo de equidade de gênero, a gente tem ele há mais de 15 anos, ele é super importante dentro da estratégia da companhia. A gente sabe que quando a gente está falando mais de diversidade, né, mais diversidade a gente está falando porque é o correto a fazer, é o que a gente acredita, mas também é bom para o negócio. Com mais diversidade, a gente também dá mais né, inovação, a gente apresenta, a gente dá mais resultado uh, para a empresa. Então, a gente tem focado muito nisso e convido vocês, obviamente, a conhecerem ainda mais a Intel. E, de novo, quem sabe, logo, logo, a gente também pode se chamar de colega, ou seja por mercado, ou seja até da própria companhia. Vou deixar aqui com... Uh, para vocês, os, os meus dados, a gente pode se encontrar, seja em LinkedIn, o que for, meu e-mail, contem comigo nesse processo, contem com o Intel nesse processo, a gente é muito feliz com essa parceria, e sem dúvida a gente vai, vai desenvolver ainda mais. Maravilha, Roberta! Poxa, muito obrigado é, pela, pela apresentação para trazer um pouquinho mais desse conhecimento da Intel também. Eu amei, logo de cara, né? A jornada da Intel. Pô, estamos falando de jornada, né? Então já me ganhou logo no primeiro slide ali, né? Jornada... <risos> tava, tudo, tava tudo conectado, Luiz. A gente é? já, já tava... É, não combinou, mas já, já botou ali... Mas, mas daí, daí tu vê quando o propósito tá conectado, que até assim dá certo. Pois é. Então, também espero, fico muito feliz. Eu acho que a gente tem um caminho grande para percorrer. Os assuntos são muito convergentes, né? Como você tinha dito, a gente costuma falar na ciência também: é, a participação maior ou a diversidade não é só bom para aumentar os números. É bom porque é bom para você ter uma ciência melhor porque aí você consegue ter decisões, né? de pontos de vista diferentes, né? que eu acho que a inovação também ela só acontece quando você tem mais opiniões diferentes. Porque se tem uma opinião só, vai ser sempre a mesma coisa. Então, é o que a gente já está acostumado. Já está acostumado. né? Então, a gente poder discutir, poder dialogar, poder ter, ter mais percepções de pontos de vista diferentes é que a gente consegue realmente criar. E na própria ciência também, que a gente consegue evoluir mais. Então, valeu, obrigado de novo. A gente espera que a Intel esteja sempre junto com a gente, né? nessa jornada conjunta, né? a jornada da Intel junto com a jornada da heroína, em outras ocasiões e outras participações também. E a gente fica muito feliz sim, de, de ter vocês como um exemplo né? de uma grande empresa aí que também é muito convergente com os princípios que a gente tem colocado ali. Então, muito obrigado, Roberta, valeu mesmo. Eu sei que você também vai precisar dar uma saída lá, então fica super à vontade e a gente vai mantendo esse contato. né? Você já deixou o contato também para as outras meninas. A gente também espera, eu também vou ficar torcendo aqui, vou ficar acompanhando, até principalmente essas meninas lá de recreio, para ver um dia elas entrando na Intel, né? Quem sabe a gente consegue lá. É isso aí. É. Seremos todos bem. uma equipa. É pois isso é, aí. Então, é? Né? Fazendo parte toda de uma equipe. Então, muito obrigado mesmo, Roberta. Vai Tchau, muito, gente. Muito, muito obrigada. Muito obrigado, obrigado Roberto. É... Deixa eu fazer um comentário muito rapidinho. Claro. A gente pode. sempre brinca com essa questão das sincronicidades, né? As coisas que acontecem, as pessoas que se encontram. E aí, logo no comecinho, enquanto a gente não estava ainda gravando, a Roberta falou que que conhecia, pelo sobrenome, fez uma associação. Aí eu logo vi, pelo pelo LinkedIn dela, todo mundo que ela conhecia da minha família. E a gente tem um grupo da, do que eu chamo da família estendida. E aí tem o Daniel Bertoli, que trabalha na RDS, a minha filha Aline, que trabalha na Hélice, a Gabi, que é a esposa da Aline. E aí eu contei assim, tá, tô aqui com a Roberta numa reunião. Aí já começou. A Berta é amigona. É, o Dani falou assim, eu tive com a Beta no domingo, mandaram até foto dos dois juntos, assim. Então achei sensacional isso aqui. Pô, tem, já, já não nos reunimos pessoalmente, mas já temos, assim, em família essa relação já. O coração já está conectado, né? Exatamente, exatamente. Eu anotei aí os teus dados e as suas redes todas, Roberta, porque é, depois vou te contar, assim, o Linux Professional Institute, ele tem essa preocupação e eu tive com o Luiz recentemente em Portugal, eu estou apaixonado, é, não só pela jornada da heroína, mas todas as iniciativas que o Luiz, junto com o pessoal do IST, estão fazendo para a inclusão de, de meninas na área de TI desde muito cedo. É, eu fiquei assim encantado com uma oficina que eles fazem de solda, é, assim meninas muito jovem, já pegar o ferro de solda e montar um pisca-pisca ali. E é interessante, assim, eu acho esse tipo de, de cultura que falta está faltando tanto, tanto para gente assim da, da experimentação desde cedo, si, porque junto com os ferros de solda já tinha ali uma pasta contra a queimadura, porque é claro que as crianças vão se queimar, né? Mas é mais importante o aprendizado e a forma como a gente aprende também com os erros, mesmo que os erros do. E, e o pessoal que está assim na, na, nas cabeças do, do IFT é, eu conheci são são muitas mulheres. E aí eu vejo, assim, a forma de pensamento que as mulheres... Logo no começo, acho que foi a Larissa que mostrou que são 30% no mercado de TI. 30% de acordo até com uma estimativa otimista. Se a gente for olhar dentro da produção de software livre é, do mundo DevOps, a gente é, vai de 5% a 15%, dependendo da estatística. E tem um estudo do, do Fórum Econômico Mundial que antes da pandemia dizia que a gente ia levar 90 anos para atingir a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho e de tecnologia hoje são 136 anos então se a gente não fizer alguma coisa muito rápido a gente não vai conseguir chegar nessa igualdade dentro da nossa geração então acho muito legal assim eu tive recentemente um DevOps desse fiquei sabendo de outras iniciativas também como essa da Intel de olhar o que que é o mundo e refletir dentro da empresa a forma como como é o mundo então acho muito bacana essa iniciativa de vocês eu não tenho seus contatos vamos continuar conversando porque são desses encontros aí que vão surgindo as parcerias legais o, o Luiz, então, é um cara aí que eu conheço há muitos anos, assim, e a gente, desde que se conheceu, trabalhando nessa ideia de tecnologia livre para o município, uma coisa ou outra a gente está sempre fazendo juntos. A gente nunca mais se desencontrou e nos tornamos grandes amigos. Então, eu muito feliz que A gente tem essa oportunidade de me apresentar muitas pessoas, que eu espero que também virem os nossos, continuem sendo nossos novos amigos de infância. É Sem dúvida, contem comigo, contem com a Intel. Muito bom. Valeu, Beto, obrigado de novo. As jornadas conectando pessoas também, viu? Era é coincidência. Viu só? só e aí? Obrigada. Bom, dando na sequência aqui, é, também que só queria deixar registrado o agradecimento para o professor Leonardo Ribeiro, né, da cidade de Recreio, lá em Minas Gerais. Ele que foi também um dos maiores incentivadores, né? Assim, e somente com o apoio e com a ajuda dele foi possível a gente ter as meninas lá de recreio participando desse projeto aí, né? Que não é brasileiro, né? Até internacional, né? Brasil e Portugal. Então, obrigado, Leonardo Ribeiro. Não sei se está mais aí com a gente, né? Mas se não tiver, já está aqui feito o registro. A gente passa a palavra, então, agora convidando a Karen. A Karen é a cofundadora e diretora. Da Impulso. A Impulso é uma empresa incrível, maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer antes de, na verdade, se tornar a Impulso. E ela tem valores que também são muito convergentes com tudo isso que a gente pesquisa e que a gente estuda. A Impulso fornece desenvolvimento de software para grandes empresas. Tem uma equipa formidável e maravilhosa, constituída por grandes mulheres também. Karen, conta para gente um pouquinho também da Impulso, aí, o que, que a Impulso tem produzido né, para apoiar também essa maior diversidade na questão das tecnologias. E a Impulso é grande parceira também, da, deixar registrado aqui do, do projeto da Jornada. Né, a gente já tem é, feito algumas parcerias, fizemos um, uma, uma live junto com, é, com, com o pessoal da Impulso e estamos pensando também em produzir. Né, outros materiais e outras coisas, Eu acho que a gente já está conectado junto, né, cara? Já estou falando aqui já. o seu nome e o meu nome junto aqui, né? já estou tô, já tô dizendo que a gente já é isso, segue, é isso, segue os caminhos juntos, né? Tudo se resolve. E, e pensando, né, na, na, nas próximas, ou na próxima já edição da jornada, e contar também com o Impulso, né? para dar um impulso, né, na, na próxima jornada que a gente produzir dos cursos. Cara, conta pra gente... E aí fica à vontade, microfone é seu. Logo na sequência, a gente vai fazer a dinâmica e abrindo aí a participação para todas as pessoas. Bom, eu quero começar agradecendo o convite. Eu estou no meio das férias, mas parar um pouquinho para ouvir os relatos da Larissa e da Luciana e da Roberta sempre aquecem o coração. Né? E é o que me fazem... É, são essas coisas que me fazem vir para o Impulso todos os dias. Com a forma como a gente muda o mundo Então eu sou a Karine Silveira De formação eu sou doutora em linguística Mas aos 40 eu fiz uma mudança de carreira E agora eu sou da área de tecnologia Muito mais voltada para projeto de software né? Gestão de projeto de software Sou uma pessoa de Kamban na veia Então sou mais de lista Então, fiz então é possível se é possível na idade de vocês, se foi possível para mim aos 40 anos, é possível para todas as mulheres, então eu sempre falo sobre isso. Na Impulso, eu sou diretora de operações, então está comigo praticamente toda a gestão da empresa. E o que, que a Impulso faz efetivamente? Nós estamos há mais ou menos dois anos, 12 anos no mercado. Nós éramos a Guy Labs, como o Filipão falou, que a gente era um, um ateliê de software e, em 2018, a gente pivotou nosso modelo de negócio para extensão de times de tecnologia. Então, o que a gente faz é, nós montamos times perfeitos de tecnologia. Aí você vai me perguntar, cara, o time perfeito é aquele que todo mundo é sênior, todo mundo sabe tudo? Não. O time perfeito é aquele que o cliente precisa naquele momento. É aquele que a gente consegue Montar com os profissionais perfeitos. E o que é um profissional perfeito? É aquele que tem as skills necessárias. Hard skills, soft skills. Né? Que a remuneração é compatível, porque também não adianta trabalhar se a remuneração não for confortável e legal para você. Né? E principalmente, que a cultura e os valores né, da empresa na qual você vai trabalhar tem fit com o que você acredita, porque senão nada dá certo. Por isso que a gente chama de times perfeitos, porque a gente equilibra tudo isso. De nada adianta você trabalhar num local que a cultura não seja legal, que a remuneração não seja o que você precisa, que o desafio não seja desafiador para você, que você não aprenda a cada dia. Então, na Impulso, a gente vem nesses últimos cinco, cinco anos, Sou ruim de dar. Cinco anos. Trabalhando dentro dessa estrutura de extensão de times. Mas o que a gente faz de diferente que eu acho muito legal para os nossos e nossas profissionais? A gente simplesmente não coloca as pessoas nos nossos clientes. A gente faz toda uma jornada de desenvolvimento de carreira. Então, eu tenho um time multidisciplinar, com pessoas de pessoas, com pessoas de produto, pessoas de projeto e pessoas de desenvolvimento de diversas áreas, que traçam junto com todos os nossos e nossas impulsors, que a gente chama carinhosamente nossos profissionais e nossas profissionais de impulsors, né? e a gente acompanha a jornada de carreira dessa pessoa, até identificando o que que é legal naquele momento para aquela pessoa ir sugerindo, porque a gente já viu que a pessoa desmotivou, que já não faz mais sentido, que ela já alcançou um outro patamar na carreira, o que ela precisa de uma estrutura de empresa completamente diferente daquela que ela tem naquele momento. Todas as oportunidades da Impulso são 100% remotas, então nós somos uma empresa remote first. Então eu, por exemplo, estou em Guimarães, Portugal, e a gente tem mais de 300 pessoas espalhadas entre Brasil e outros países trabalhando com a Impulso. O time da Impulso tem... Mais de 50% das suas lideranças são mulheres. E isso é algo que me dá muito orgulho. Né? Então, nós temos lideranças femininas fortíssimas na impulso. E a gente tem um desafio, que a gente tem criado essa parceria com vocês e com outras empresas, um desafio de trazer mais mulheres para a área de tecnologia. Que esse é o nosso desafio. Então, termos mais mulheres é, participando dos nossos processos seletivos, é, nos conhecendo mais, inclusive temos uma comunidade com hoje mais de 100 mil profissionais de tecnologia. E esses profissionais, essas profissionais, elas são de diversas senioridades, experiências, stacks completamente diferentes. A gente tem nessa comunidade um programa de mentoria, a gente promove eventos, a gente promove encontros de mulheres em TI a cada 15 dias para a gente conversar, trocar ideias. A gente também vai fazendo essas parcerias para a gente formar pessoas, formar mais pessoas que queiram é, fazer parte da área de tecnologia. Eu brinco que a nossa comunidade é muito mais uma comunidade de tecnologia, uma comunidade de pessoas apaixonadas por tecnologia. Então nós nutrimos essa comunidade durante toda a nossa jornada, então começamos lá no dia zero da impulso com ninguém na comunidade E hoje nós temos mais de 100 profissionais de tecnologia de diversos estéticos e senioridade e a gente aprende junto, compartilha conhecimento e é, esse semestre especificamente nós estamos trabalhando junto a todos os nossos clientes que são clientes são empresas de médio e grande porte como raizen, conta azul, x blue, smart fit, é, somos educação, grupo globo, então stone então são empresas de médio e grande porte a gente começou a trabalhar é, vagas para grupos vagas afirmativas, vagas para grupos minoritários. Então nós colocamos as mulheres nessas vagas estamos trabalhando fortemente porque queremos ampliar o número de mulheres na área de desenvolvimento. Estamos trabalhando também com 50 a mais porque a gente acredita bastante nisso. Eu sempre digo que todo mundo carrega a sua mochila. E quanto mais experiência você tem de vida e de idade, a sua mochila é mais pesada. E a gente sempre aproveita as experiências que a gente carregou e construiu ao longo da vida. E também a gente vai trabalhar vagas para pessoas negras. Então, assim, é bem importante esse nosso trabalho, né, que a gente vem começando agora um trabalho junto a cada um dos nossos clientes para que a gente tenha mais mulheres dentro da Impulso, trabalhando com a gente então, ah, também, sou Head de Cultura, Pessoas e Pets, porque a gente não podia deixar os pets de fora. <risos> Legal, é, César, falar sobre isso, eu posso falar um pouquinho. A gente começou, a Impulso, ela é uma empresa prioritariamente agilista. Então, todos os nossos times são times de agilidade. Então, mesmo jurídico, roda lá. Kamban, com métricas, tudo bonitinho, administrativo, financeiro, tá o time de tecnologia é o Zalgira, mas vamos em frente também, Kamban veio. E aí, recentemente, eu recebi o desafio de, de criar essa área de cultura de pessoas e pets. Nós não tivemos um RH propriamente dito. Né? Toda a nossa cultura, toda a nossa área de contratação, de retenção, de off de pessoas, sempre foi feito por nós sócios e nós lideranças. Então, agora a gente está criando uma área, para em breve teremos embaixadores da cultura da Impulso também. E tem a ver com isso, né? Diversidade é um dos nossos pilares, transparência é um dos nossos pilares, porque o propósito, já vou terminar que falo muito, o propósito da Impulso é criar relações Genuínas. A gente só acredita no futuro do trabalho, se nesse futuro do trabalho, independente dele ser remoto, híbrido, presencial, o que a gente inventar pela frente, que a gente ainda não sabe o que é que vem pela frente, no final das contas, o que ficam são as relações genuínas, aquelas que a gente construiu com integridade, com transparência, com diversidade e com humanidade. Então é nisso que a gente foca. Todo mundo que a gente tem contato, a gente quer deixar a nossa marca de, olha, não importa o que aconteça, criamos uma relação importante, que vamos guardar um pouquinho de cada um de nós ao longo da nossa jornada. Cara, maravilha! Muito obrigado de novo por todo o carinho, atenção também que a Impulso dá né, para gente nessa relação aí, que também vai ser estendida por muitos anos, tenho certeza disso, não tenho dúvidas. Obrigado pelo seu tempo, você está de férias e compartilhando um pouquinho do nosso é, sessão final. né? Você também é uma role model, você é uma grande mulher que está na frente da, da empresa, da tecnologia, eu acho que isso é importante a gente passar essas mensagens né? para essas jovens mulheres e dizer para elas que assim elas são capazes, elas podem, elas podem ocupar cargos, elas podem desenvolver, elas podem fazer o que elas quiserem, né? A mulher pode estar fazendo o que for mais importante para ela. Então, agora, pessoal, eu queria abrir um pouco o microfone, né, e quem puder e quiser uh, abrir aí a câmera também e falar para a gente aí um pouquinho, né, como é que foi a participação no curso, algum ponto positivo, algum ponto que podia ser melhorado, para a gente poder aprender juntos e juntas aqui também. É... Será que a gente tem alguém que quer começar? Alguma das meninas de recreio aí? Quer falar um pouquinho aí? Como é que vocês estão? Meninas de recreio? Estão com vergonha? Nenhuma delas vai querer falar não? Fala aí, gente, um pouquinho. O que vocês acharam aí dessa sensação aí? Lá na escola, o que vocês acham das áreas de STEM? Cecília, você está por aí? Quer então dar um esquenta aí? Porque você foi, já faz parte da equipa também, né? Você foi a primeira a terminar o curso, né? Então, quer abrir aí a câmera aí para ver se dá uma, um impulso aí nas meninas aí de recreio? Posso falar um pouquinho também? Oi, gente. Posso começar assim? Vou começar, é que tá? não eu quero que meu nosso está muito quente. Nossa Senhora! Oi, boa tarde a todos, boa noite para quem está em Portugal. Me chamo Cecília. É, tive o prazer de fazer esse curso, maravilhoso, uma iniciativa maravilhosa, uma ideia incrível, e gostei bastante, eu acho que é muito importante é, como mulher, assim, ter uma, um curso que também está tá disposto a ter essa parte motivacional, porque assim, tem as meninas de recreio que estudaram à noite, então, é, vem da escola, vem do trabalho Você chega à noite cansado Às vezes você não tá com vontade de estudar Você só quer, sei lá, tomar um banho e dormir e aí você pensa, não Eu vou ver pelo menos uma aula E aí você vê a aula e logo depois Tem um vídeo de uma mulher muito incrível Um vídeo inspirador Que te motiva e Fala assim, não, me sinto um pouco melhor eu Vou assistir mais uma aula <risos> E eu acho que é o mais importante, porque como a gente já viu aqui, é uma área que tem poucas mulheres. Então, qualquer motivação que seja, qualquer estímulo para ter mais mulheres nessa área, é extremamente válido. É muito inspirador. assim Toda a história é equipe. É, equipa? Equipo. <risos> é sempre... Muito de parabéns, eu estou muito ansiosa para ver os próximos cursos, como é que vai se desenrolar, porque com certeza vai ter muita coisa. Mas é isso, é só agradecer mesmo pela oportunidade e dar os parabéns. Pô, Cecília, maravilha, né? A primeira vez que a gente se falou, lembro também, a Cecília estava batalhando lá né, para a vaga de trabalho e felizmente agora ela está trabalhando, né, Cecília? Fiquei muito feliz também. Isso acontecer, e a Cecília é, tem ajudado muita gente também, colaborado bastante ali dentro do grupo do Discord, e ela já tem um convite, né? Eu já fiz o um convite para ela, já sabe que ela pode ser agora, a partir de, de agora em diante, estar tá sempre é, junto com a gente aí é, em outras edições, outros cursos, né? E agora até com papel, né? protagonismo aí, já como como mentora e como tutora também dos próximos ah, cursos, o, né, Cecília? O convite, Valeu mesmo, o convite já foi aceito, entendeu? Eu vou tentar é... sempre dedicar uma oportunidade, eu tô lá, só me chamar, eu tô com uma ideia, ele pode fazer isso? Posso, faço sim. <risos> o que me colocar para fazer, eu faço. <risos> Muito legal, Cecília. Ô, meninas de recreio, aí, alguém se animou, quer falar um pouquinho com a gente aí, ou algum outro estudante, alguma outra pessoa também que quiser, Vamos, vamos aproveitar esse momento um pouquinho aqui, que tá todo mundo junto aí. Vamos né, falar aí pro mundo aí, falar alguma coisa, né? Falar se gostou, se não gostou. Como é que tá? aquele momento que eu lembro dos professores da escola ameaçando. fazer um aleatória aqui. Quem que eu escolho? mocinhos de recreio. Vocês podiam se voluntariar! É. nossa a gente teve tantas terças-feiras nesses encontros... Não? Poxinha, gente. Olhando <risos> pela chamada, assim... Hum, é que, assim hum. Fechar o olho aqui, quem é que eu vou escolher? Vitória, Abigail, Caroline... Oi, Opa! Oi, Vitória! Ei, Vitória aparecer. Vitória, assim, fala um pouquinho pra gente, assim, o que, que você achou né, dessa experiência de três meses, assim, no, no sentido de que, se você já conhecia muito da área da tecnologia, se já gostava, né, ou se não gostava, ou se não conhecia, e depois do curso também, como é que você está se sentindo, assim, se você acha que Eventualmente, isso pode ajudar você a estar tá mais estimulada também a tentar continuar nessas áreas de tecnologia, né? O que, que você você percebe disso daí, Vitória? Olha, Luiz, eu já gostava muito de tecnologia, só que eu meio que tinha desistido durante um tempo. Aí, com a oportunidade do curso, me ajudou muito com a experiência, com tudo, entendeu? E foi uma grande ajuda. No, como que eu posso falar? Um grande impulso para voltar com a minha paixão pela tecnologia, entendeu? É isso. Poxa, Vitória, é sensacional. E assim, eu queria deixar registrado, claro, para vocês lá também que, por favor, continuem tendo forças. Né? A gente sabe a dificuldade para vocês, né? Lá em Recreio. A gente tem plena consciência disso, né? Mas o que a gente está querendo também tentar trazer é essa força a mais para vocês continuarem e realmente a gente vai ficar muito feliz né de poder ver vocês continuando no rumo e daqui a pouco estarem arrumando emprego. Né? É isso que eu acho que todos nós, todas e todos nós estamos tentando trazer e estamos tentando fazer é, para isso acontecer. Né? A Larissa também e a gente vai continuar com essa rede aí, viu? Então, por favor... Vão ter outras histórias, vão ter outros momentos lá em recreio. A gente está tentando preparar algumas outras surpresas muito interessantes, boas para vocês, até para incentivar realmente o estudo de vocês aí. E eu lembro aqui uma vez também que a Larissa também tinha comentado para mim que a Abigail era uma boa aluna, hein? A Abigail fazia muitos exercícios, a Abigail já estava lá em Python desenvolvendo tudo. Ô Abigail, fala para a gente um pouquinho assim, se você gostou da linguagem de programação Python, você já conhecia ela antes? Como é que é? Conta aí. Oi, gente. Boa tarde. Aê, a vida aí. Então, então, eu gostei bastante. Eu nunca tinha sentido... Não é que me interesse. Eu não ligava muito para isso. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu me interessei um pouco. E aí eu fui e comecei a fazer o curso. No começo eu estava um pouco desanimada, que eu achei que eu não ia conseguir. Mas aí a Larissa foi encorajando a gente, aí eu fui me interessando mais aí acabou que eu gostei. Foi algo que me animou bastante, eu já tinha, estava até desistindo já o curso, a Larissa foi, conversou com a gente, começou a passar material extra, coisa que me ajudou também bastante. Eu, Aí eu fui fazendo material, fui olhando material, fui fazendo as coisas e acabou que eu me interessei bastante. É uma área que eu gostei. Eu até estou pensando em fazer uma faculdade nessa área. Poxa, Abigail, fantástico! Olha, então, continue contando com a gente, viu? Comigo, com a Larissa, com o Léo lá. A gente realmente vai estar ainda ajudando aí a, a dialogar, a passar os conhecimentos para vocês, não tenha dúvida disso. Vocês não estão sozinhas, não, né? A gente vai seguir todos e todas juntas aí. Muito obrigado, valeu mesmo. Anitta, você quer comentar um pouquinho? Pelo menos vou dizer que o seu certificado não chegou direito, que o Luiz não conseguiu te mandar. Você sabe que eu tento às vezes ali, mas faço isso manual, né, Anitta? Então, às vezes eu fico ali também é uma trabalheira danada. O seu certificado chegou direitinho? Como é que está? Você acha que o certificado foi legal? Você pensa em continuar também na área de tecnologia aí? Como é que você está achando dessa questão, Anitta? Fala pra gente. O meu certificado chegou perfeitamente direitinho. Eu que tinha eu que tinha atrasado, é, atrasado um pouco, eu acho que com, a, com as minhas atividades, mas chegou certinho. E eu queria muito agradecer a Larissa nessa nessa jornada, porque eu acho que a pessoa, uma das pessoas que mais incentivou a gente assim, foi ela. Os quizzes que ela passou, tudo foi muito incrível. Então, então, é... eu gostaria muito de ir para essa área de tecnologia, mas eu, eu ainda prefiro saúde. Mas a área de tecnologia, sem dúvidas, rouba muita atenção. Foi meio <risos> Luiz, todo mundo queria área de saúde. Destruiu o sonho de todo mundo. <risos> Olha, gente, mas vocês, enfim, não tem como fugir muito não, porque a área da saúde também, hoje em dia não foge muito de ter que programar, de ter que analisar alguma coisinha, né? analisar um dado, não tem para onde correr, não. Então, pelo menos, o, os conceitos básicos lá, até esse cursinho mesmo de machine learning que vocês fizeram lá, é, vai, vai ajudar vocês no futuro, não tenha dúvida disso, Anitta. Mesmo que você vá para a área de medicina, eu não tenho dúvida de quando você entrar lá, você vai lembrar da Larissa, vai lembrar do curso, vai falar, pô, gente, que bom que eu tenho um pouquinho de fundamento, pelo menos o básico ali, eu consegui, já estou um pouco mais... vai largar na frente, de outras que, que não, né, nem, não chegaram a olhar para nada, não. Então, não tenha dúvida de que também é importante para todas as áreas. A tecnologia hoje em dia, linguagem de programação, daqui a pouco eu acho que a humanidade vai colocar isso como básico, né? Na escola, todo mundo vai ter que aprender a programar, porque tem robô, tem coisa, você está dialogando, está todo mundo conversando, algoritmos né? Então, não tem como muito fugir dessas discussões todas também, não, né? É... Sim. Deixa eu falar, é, também não tem problema ir para a área da saúde e depois descobrir que você não quer e voltar para a tecnologia, porque eu fiz sete períodos de medicina e agora eu estou aqui. <risos> pois é, exatamente, né? E, o Maria Luísa, o seu certificado chegou? Fala para gente aí. A Maria Luísa não quer falar não, né? <risos> eu mandado no chat que queria tentar falar. Você é? no microfone. Cadê, Maria Luísa? Você quer falar um pouquinho? Eu fiquei muito feliz, porque assim, eu não tinha conseguido, porque deu uns bugs lá no celular e tal, né? E eu, que, eu tava querendo desistir, porque eu não tinha chegado, só que aí a Larissa correu atrás, me ajudou muito, e isso me motivou a continuar. eu falei, ah... Eu vou na aula sábado e aí eu faço o meu quiz, as questões e eu vou conseguir em nome de Jesus. E aí eu fui fazendo e quando eu fui olhar eu já, tava, já tinha conseguido o certificado. E eu achei que esse curso me motivou bastante. Isso foi uma prima minha que me escreveu eu nem sabia. Só fiquei sabendo depois que já tinha aparecido o meu nome lá. E eu achei o curso muito incrível, sabe? E é só isso que eu tenho a dizer. Ô Maria Luísa, fantástico. Você disse tudo, né? Muito legal, muito bacana. E eu amo o recreio também, né? Você sabe que eu tenho uma paixão para aí. Não desiste, não. Vamos continuar juntos e juntas aí. Tem muitas outras coisas para a gente produzir, para a gente fazer junto, né? E a gente vai tentar ajudar vocês da melhor maneira possível também aí. Fico feliz de você ter. Quase desistido, mas tem aguentado, né? E aí também eu agradeço sempre a Larissa, né? a professora Larissa, eu sei ali que é a querida de vocês, né? Não tem jeito, né? A professora Larissa, a professora Larissa, tudo é a professora Larissa, né? A gente tá até pensando também fazer vocês visitarem o FRJ lá, vir um dia para vocês conhecerem a universidade, né? conhecer o campus, conhecer as coisinhas também lá, para vocês incentivar um bocadinho mais ainda, vocês a quererem realmente, né? Mesmo se não for na área da tecnologia, mas vocês seguirem nos estudos, né? E estar tá junto com o apoio né, de todas as pessoas aqui em volta, eu acho que, que, que é bom de vocês aproveitarem, né? Então, acho que é fantástico. Muito obrigado aí pelo seu relato também. É, Oi. A outra, Oi, sim, claro. A Caroline tinha comentado no chat que, que ia tentar falar também, ia dar esse incentivo verbal aqui. Caroline? <risos> boa tarde, boa noite aí. É a Caroline aqui. É, a oportunidade do curso para mim foi uma coisa incrível, porque eu sempre me interessei pela área de exatas e pela área de tecnologia. Eu pensava em fazer direito, ainda penso, mas a, a tecnologia na nessa área ainda tá está na minha cabeça, ainda em seguir isso. Eu agradeço muito a vocês pela oportunidade. A Larissa também está sempre ajudando a gente, sempre aturando a gente aí, terça-feira, perguntando um monte de coisa. Foi muito incrível todas as atividades, a gente se interessou bastante. No começo a gente pensou que ia ser uma coisa cansativa, mas no final está deixando saudade. Ontem eu estava comentando com a minha amiga que eu estava quase chorando terça-feira, porque foi o último encontro. Mas é isso, obrigada pela oportunidade. Valeu Caroline, não foi o último não, não precisa chorar, a gente, eu estou falando, a gente vai ter mais contato, a Larissa também vai ter mais contato, ela vai fazer o tour com vocês na UFRJ, que se Deus quiser a gente vai conseguir levar vocês para lá, para vocês conhecerem, eu também estou querendo levar a Larissa para Recreio, já falei com ela, para ela ir para Recreio, ela está me enrolando, mas ela vai comer um pãozinho de queijo com vocês aí, vai na cachoeira, vai conversar, Vai estar junto aí, né? Na exposição para preparar isso é uma boa ideia, né? Mas não sei se Pois é, né? A gente está tentando aqui, mas ela vai estar com vocês aí. Eu acho que não tenho dúvida disso, não. E a outra, Vitória, quer falar pra gente também um pouquinho? Não, Vitória, chegou para você aí, não chegou o certificado? Como é que foi? Oi, boa noite. O certificado chegou assim. É, pra ver esse curso foi uma experiência muito boa foi incrível, porque também tive contato com outras meninas, foi uma dando força à outra. Foi, tipo, nossa, sensacional. A Larissa, então, sempre motivando a gente para aquelas aulas maravilhosas. Teve momentos, sim, que eu pensei em desistir, mas tive lá também minha amiga, que a Caroline, que sempre tá lhe motivando, a Larissa mais ainda. E lá, tipo ir no laboratório, interagir com outras meninas, foi uma sensação única. Esse curso foi extremamente incrível. Eu só tenho a agradecer a todos vocês pela essa oportunidade. Poxa, Vitória, que bacana. que legal, muito bacana. A gente vai continuar junto, né? como eu já tinha falado também. E é muito interessante ver o seu relato aí também. Obrigado mesmo pela palavrinha. Crislaine, quer contar pra gente aí também? A Crislaine é de recreio ou não? Tereslane? Quer falar um pouquinho? Não? Bom, tá bom. Bom, gente, então, ó, estamos chegando ao encerramento aqui, né? Um pouco atrasados, peço desculpa, mas eu acho que, que era necessário, é o último, né? As meninas de recreio não precisam chorar, vão ter outras coisas, a gente vai estar fazendo outras coisas juntos também, juntas. Então, esse último momento também eu achava que era importante deixar realmente todo mundo, né, falar aí um pouquinho mais de tempo, se expressar um bocado. É, eu também estou muito feliz né, assim, de poder estar tá participando junto com, com todas vocês, com as meninas de recreio, com os outros estudantes. Para mim está sendo uma experiência incrível para minha vida pessoal, profissional. tá trabalhando com esse tema também, com essa pesquisa. Estou sendo é, um aprendizado constante. Né? Estou sempre diariamente né, evoluindo, crescendo mais, tentando me tornar um ser humano melhor. Então... Só tenho a agradecer também a oportunidade né, da, da Ana Moração de ter me convidado para estar tá desenvolvendo a pesquisa nesse, nesse tema. E acho que é isso. Alguém quer dar mais algum recadinho final antes da gente fechar aqui? O microfone e as câmeras vão estar abertos aqui se alguém quiser. Só agradecer, Luiz. Agradecer as meninas de recreio aí pelos relatos e por terem topado participar do curso. Foi muito bom, foi um prazer dar aula pra vocês. E agradecer a presença de todo mundo que ainda está aqui. A ah, professora Larissa, né? A professora Larissa, acho que as meninas de recreio não gostaram de você, não, viu? Depois a gente vai não. conversar sobre isso aí. Muito, muito, muito Larissa, lindo. eu te amo. Oh, viu aí? Ô, oh, Larissa, não sei o que você fazendo nessas aulas, mas eu não estava dando aula com essas meninas, não. Você estava jogando conversa fora, hein, Larissa? Você tá me enrolando, eu Olha lá, hein? Jamais ela aí, isso. <risos> Obrigada, Maria Luísa, me defende. Jamais, <risos> Nossa, uma professora incrível, a melhor professora que eu já tive na vida. Lari. Olha, Larissa. Qual gosto Maria Luísa, professora incrível. Não tem, nem, não tem nem como reclamar da Larissa. É. ó Eu, se tivesse mais anos, ia participar para ver então como é que é essa aula ali, que eu não participei de uma vez, não. Eu acho que vocês estão me enrolando também, meninas de recreio. Vocês estavam, era batendo papo lá, não era não? É verdade que vocês estavam tendo aula de Python mesmo? Sim, Não, nem se falava aula como vocês estavam tendo Python. aula, né? Aula é. de Python. Com então, certeza, era é, só. Assim. Claro que sim. <risos> é. oh, mas era difícil, mas a Larissa estava sempre lá rindo com a gente, ajudando, dando dica lá. E foi aquele negócio muito difícil se tornou fácil com a explicação dela, entendeu? Legal. É, realmente, de verdade, a Larissa é fantástica. Isso aí eu já sei, realmente, também. Muito bacana. Gente, então vamos encaminhando aqui para o encerramento. De novo, muito obrigado a todas. Muito obrigado a todos. Nos vemos em breve. Isso não é o final, é só o início. Não tem muitas histórias ainda aí para percorrer, para acontecer. Esse foi o primeiro curso que a gente aplicou a jornada, outros virão, outras pessoas irão somar junto com a gente nessas iniciativas. A gente continua ativo no grupo do Discord e a gente espera que os próximos participantes das próximas edições, dos próximos cursos, venham a trocar informações lá com a gente também, mais pessoas se conheçam, mais interações entre o Brasil e Portugal, e lá em Recreio. Né? Muita coisa legal, interessante para acontecer também. Obrigado para quem estava em Portugal até essa hora da noite aqui. Aqui são nove e meia da noite. E obrigado de novo às meninas de recreio. São umas verdadeiras heroínas, apesar de todas as dificuldades que elas têm para estudar, para fazer as coisas, junto com os trabalhos, junto com todas as coisas. Meninas, vocês estão de parabéns, reconhecidamente. De parabéns por várias pessoas que estão ao redor de vocês. Por favor, continuem ainda se esforçando, que eu tenho certeza, não tenho dúvidas, de que vocês terão resultados em breve, em pouco tempo, vocês conseguiriam, né, vão estar conseguindo arrumar um estágio, vão estar conseguindo começar a trabalhar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, não. Eu confio muito em vocês, na capacidade de vocês. Então é isso, gente. Um beijo e um abraço e uma boa noite a todos e a todas.